Então, nessa aula, a gente vai discutir um pouco o fenômeno de difração, que é um fenômeno comum a todas as ondas e que se refere à mudança de, de, na direção de propagação da onda, ou parte da onda, quando essa encontra algum obstáculo. Então, o efeito dos obstáculos... na propagação das ondas. Bom, a gente parte, pode partir do princípio de Huygens Fresnel. que diz que cada ponto de uma frente de onda pode ser considerado como uma nova fonte de emissão dessa onda, uma fonte secundária. Então, imagina que a gente tem uma frente de onda se propagando. Eu posso, para mim, entender qual vai ser a próxima frente de onda, eu posso considerar uma quantidade infinita de pontos infinitesimais e cada um desses pontos emite de novo uma onda com as mesmas características da onda inicial. Então, a, frente, a nova frente de onda vai ser uma soma de, da amplitude da superposição de todas essas pequenas ondaletas. Né? O que a gente vai considerar aqui é o, a chamada aproximação de Fraunhofer ou, ou difração de Fraunhofer. Ou seja,. Em geral, o obstáculo, né? A onda vai enfrentar ou interagir com algum obstáculo, e esse obstáculo está muito longe do anteparo em que eu vou analisar o efeito que esse obstáculo produziu na propagação dessas ondas. Então, eu posso considerar que as ondas são planas. Ela sofre uma transformação aqui, mas depois, até chegar no anteparo, elas são planas de novo. Então essa distância, em geral, depois eu vou considerar um certo tamanho da fenda. E o que eu estou dizendo é que essa distância aqui é muito maior que essa. Então eu estou fazendo uma aproximação do campo distante, né, longe da região de interação. Bom, então vamos tentar colocar o problema. De maneira mais clara, então eu tenho um anteparo que é um orifício. Certo, aqui eu estou pensando em uma fenda, quer dizer, olhando. Então a onda está se propagando nesse sentido. Tem um certo comprimento de onda, vamos considerar que ela é monocromática, né? e aqui eu tenho uma abertura de tamanho b e o que eu estou considerando aqui é que uma das dimensões da abertura é muito maior que a outra né? então é uma fenda certo e eu vou considerar o efeito que essa abertura produz num anteparo que em princípio deveria estar infinitamente longe mas se eu quiser que ele esteja a uma distância finita, eu poderia simplesmente colocar uma lente convergente à distância focal do anteparo, então os raios que que passam por aqui, entram aqui, os que e assim por diante. Certo? Então, só para que esse anteparo não não precise necessariamente estar a uma distância infinita. Então, a minha coordenada aqui na fenda eu vou chamar de S né? e cada elemento de distância na fenda eu chamo de DS. Então, eu estou considerando infinitas fontes pontuais aqui na, na fenda. cada fontezinha dessas, colabora com uma parte do que eu vou medir aqui no ponto P. Então, em S eu vou ter que, a contribuição daquele ponto para o campo em P é a amplitude inicial do campo na região como é uma onda esférica, eu estou considerando que esse ponto aqui está emitindo esfericamente né? cada um desses infinitos pontos, usando o princípio de Huygens e Fresnel. Então, eu estou considerando uma onda esférica, essa intensidade inicial do campo vai decrescendo com a distância, ou seja, a intensidade ou a irradiância vai crescendo com a distância ao quadrado, que é a diluição geométrica que a gente falou anteriormente, né? então a amplitude vai decrescendo com R, a amplitude inicial vai decrescendo com R, e a onda continua tendo as mesmas características de, de número de onda e, e frequência da onda original. Aqui eu, o que eu vou considerar R0 é a distância central, né? a distância média ou a distância central, porque eu vou ter várias distâncias diferentes né? ao longo da, da abertura S até o ponto P, mas eu considero então a distância central, que é o caminho óptico central de S, vou dizer assim, caminho central do elemento DS até P. Né? Um elemento adiante, então se eu penso em S mais DS, eu vou ter que a contribuição do campo lá vai ser parecida. Mas, então, se eu penso, eu vou tentar ampliar um pouco o desenho da fenda. Então, aquela diferença de caminho, certo? que pode ser escrita em termos desses parâmetros, mas então aqui eu vou poder escrever assim, né? quer dizer, é a mesma expressão, só que o caminho um pouco deslocado. Tá. Ao invés de escrever o E0, eu vou colocar, eu vou escrever um certo, uma certa intensidade do campo, né, ou amplitude do campo, dessa forma. Ou Eu tenho uma certa amplitude por unidade de comprimento vezes o comprimento infinitesimal. Então, isso vai me facilitar traduzir o campo, relacionar o campo com o comprimento. Então, a intensidade do campo por unidade de comprimento. Como a gente tinha escrito, né, vou deixar aqui, É, mas como a gente olhando para o desenho, a gente vê, bom, esse aí é B sobre 2, mas também se eu tomar, dist... isso se eu tô lá no fim, né, se eu tomar a distância S, que não é nem o zero, nem o B sobre 2, isso vai ser S seno de teta, né. É aquela distância correspondente àquele S, certo? Poderia escrever assim, né? Então, continuando, eu posso escrever fazendo essas substituições. Outro detalhe aqui, né, uh, que vai só facilitar um pouco a simplificação agora. Como eu estou considerando que o R0 é muito maior que delta, então esse termo do denominador é basicamente R0, quer dizer, eu estou considerando que R0 é muito maior que delta. Então, eu não preciso somar o delta aqui, porque ele é muito pequeno comparado com R0. E daí eu tenho Agora, se eu quiser saber qual é todo o campo em P, então eu integro em S, quer dizer, eu vou passar por toda a abertura. Menos B sobre 2 até B sobre 2, a abertura tem tamanho B. E aqui eu vou separar a parte que envolve S dentro da integral a parte que não envolve S fora da integral. Bom, o que eu quero obter, digamos que isso aqui... Vou chamar de R, R. certo? O que eu quero obter depois é a irradiância, que é proporcional ao quadrado do campo. Né? Então como, bom, como o campo é complexo, isso vai ser o complexo conjugado vezes o próprio Esse termo aqui não vai con contribuir né? Então como eu vou, vou pensar só na irradiância depois Qual é a intensidade de energia lá naquele ponto Esse termo oscilante não entra é, é, na irradiância né? Eu vou ter o valor médio dele no campo como a gente já fez anteriormente então eu vou me preocupar basicamente com essa integral aqui né então esse é r vocês vão ver que, que isso não não vai fazer diferença então essa integral Então, aqui vai ficar aplicando no limite superior e inferior. Então, aqui aparece um seno, né? Aqui o 2i. Então, a gente, só para simplificar a notação, ainda faz a seguinte definição. Tá? E nota então que esse beta é um beta que depende basicamente do teta, né? O resto são constantes. Então, Então, em primeiro lugar, algumas observações. O beta, então, é a diferença de fase de um raio central, S igual a zero, né? e o outro periférico em B sobre 2. Então, o que está me dizendo, por exemplo, para S, B sobre 2, o Δ é B sobre 2, seno de θ, multiplicado por K é o beta que é então a diferença de fase. Isso aqui é a diferença de caminho, vezes o K, a diferença de fase, certo? Bom, a irradiância é o seguinte: lembra que aparecia o epsilon C, um meio que era justamente a, a média daquele termo que que eu deixei de fora aqui anteriormente né a gente fez isso duas aulas ou três atrás e aqui o campo ao quadrado tá e eu posso chamar isso de se vocês notam por exemplo que o limite quando o beta vai para zero, ou seja, θ vai para zero. De seno ao quadrado, não precisa ao quadrado, né? É 1. Um. A gente vê que esse é o máximo central, que eu vou chamar de zero. Então eu posso escrever a irradiância como função de beta ou de θ, né? Como um máximo central, que é a chamada função sinc de beta. Então, quando o teta é zero, beta é zero, né? o beta, vamos colocar assim, vai para zero, já que ele está no denominador, e o i vai para i zero então eu tenho um, um máximo central né? é, bom para mim considerar quando que o que o i vai ser zero de novo então vamos pensar qual seria a imagem vou desenhar de novo aqui a fenda e o anteparo então bem aqui na frente no teta 0 eu tenho um máximo i 0 e a cara dessa função sink, né? ela vai caindo, certo? Quando que vai ser zero de novo, então quando, para qual beta, certo, que ela vai ser zero? Bom, qual o próximo zero, quando vai ser, isso vai ser zero, como ela é, Seno de beta sobre beta ao quadrado. Isso vai acontecer quando o seno de beta for zero. O que significa quando o beta for um número inteiro de pi, Ou seja, o nosso beta... Então... O beta é 1 meio de KB seno de teta, então isso está me dizendo que 1 meio de KB seno de teta vai ser um número inteiro de π, ainda como o K é 2π sobre λ, então. O π também corta, B seno de teta. Né? Revilando. Tá? Que é, justa, que é um, um critério com relação à diferença de caminho parecido com aquele que apareceu na interferência. Então, e os próximos zeros, então, M-1, M1, depois o outro, M-2, então, são chamados zeros secundários ou zeros da função, né? Não precisa falar em secundários. Tá? Vamos falar em máximos secundários, que eu acho que é mais mais simples. Então, os zeros de i acontecem quando essa condição é obedecida. Certo? Então, olhando lá no anteparo a gente vai ter um máximo central, seguido por máximos secundários. E aqui o máximo central. E essa função aqui é o sinc. Que é seno de beta sobre beta tudo ao quadrado. Bom, então, uma coisa interessante, né? Então, aqui, quando acontece isso, quando m for menos 1, 1, um, 2, menos 2. Né? Se a gente for pensar em termos de π, certo? Menos π, menos 2π. Só que os máximos, essa função não é simétrica entre os zeros. Então, o máximo secundário não está no meio desses dois pontos. Ele está um pouco mais próximo do, da região central que da região periférica. A gente vai, vai ver como é isso. Então, os máximos secundários, que são os máximos da função Sync, né? Vão acontecer quando eu tiver a condição de máximo, ou seja, a derivada da função relação ao parâmetro é zero. A derivada da função né? bom, um termo que poderia satisfazer essa condição é o beta zero, mas esse esse ponto não nos interessa porque é o máximo central. então a gente se ignora esse ponto esse beta some e eu fico com essa que beta coseno de beta igual seno de beta ou seja que beta é igual tangente de beta então vamos essa é a condição né As, esses beta aqui é que vamos dizer os máximos secundários. Os betas que obedecem a essa condição, que vamos dizer quais são os máximos secundários. Então, vamos desenhar essas duas, fun essas duas funções e ver onde há onde é a intersecção entre elas. Claro que a gente não faz isso graficamente, eu estou fazendo só para a gente entender. A gente poderia fazer ou numericamente ou expandir as duas e daí tentar resolver com um polinômio, por exemplo. Então aqui está a tangente e aqui está a função beta. A linha beta, né? Isso aqui é beta, isso aqui é tangente de beta. Então, por exemplo, olhando. Então, aqui tá a assíntota vertical da tangente, né? A gente olhando aqui para o gráfico, a gente poderia pensar: olha, o máximo secundário acontece entre 1 e 2. 1,5, um se a gente está falando em, em, em ângulo, e não em m, né? Então, a gente poderia dizer, olha, o máximo secundário acontece em 1,5π, um mas não é, aqui está 1,5π, um né? O meu desenho não está em escala, mas aqui a assíntota vertical é 1,5π, um e, e vê que elas se encontram um pouco antes. Então, aqui, isso é beta 1,43π, aproximadamente. Depois se encontram um pouco antes de 2,5π é igual a 2.46π e assim por diante. Tá? E aqui o zero. Tá? Bom, outra característica importante é o tamanho do máximo central. Então, a gente olhando para a figura produzida pela difração, eu tenho M-1, M1. Né? E esses dois satisfazem essa condição. Né? Como de novo, eu exagerei aqui todos os desenhos, mas de novo... Eu, eu tenho ângulos muito pequenos, né? Eu estou só no máximo central. E lembrem que o anteparo está muito longe com relação ao tamanho da fenda. Então, eu estou falando de ângulos muito pequenos, né? Então, eu posso considerar aqui que seno de θ é basicamente θ. Né? E daí eu vou poder escrever para os dois uh, zeros. Vou escrever para o primeiro... Assim. É... vou escrever essa equação para os dois, né? para m igual a 1, eu tenho que λ é igual a bθ e para m menos 1, eu tenho que menos λ é igual a menos bθ teta é positivo, teta negativo né? então, subtraindo uma da outra eu tenho que 2λ é igual a BΔθ. Então, eu vejo que o tamanho angular do máximo central é aproximadamente 2λ sobre B. Olha, isso é muito importante porque se eu tenho uma fenda grande, uma grande abertura, tá? O meu máximo é bem concentrado. Se eu diminuo o B, lembra que aqui é o B. Se eu diminuo o B, vou desenhar uma uma, uma, situa uma outra situação aqui em cima, né? Só pra gente comparar, né? Se eu diminuo muito o B, aqui meu B vermelho o máximo cresce muito. Porque se eu diminuo o B, o tamanho angular do máximo cresce. Significa que se esse pico... isso vai nos levar a um conceito de resolução. né Esse pico ou a largura aqui desse máximo central é o que define o meu elemento de resolução da imagem. A mínima estrutura que pode ser construída aqui no plano por uma imagem, por, por um conjunto de, de raios né, que passa por essa abertura, é desse tamanho. Eu nunca vou ter uma estrutura menor aqui no, no, no anteparo, eu nunca vou ter uma estrutura menor que delta-teta. Porque esse é o padrão mínimo de refração qualquer, qualquer imagem. Eu estava falando de onda plana, certo? Mas qualquer eh, onda que chegar nesse orifício vai sofrer a mesma difração e quaisquer imagem que ela fosse formar aqui no anteparo vai ser produzida por um, um conjunto de, de funções sinc, né? Digamos que... Vamos pensar no, numa coisa hipotética, né? Eu tenho uma grade... a imagem de uma grade... Tá? que vai passar por um orifício que eu estou imaginando que é o de uma câmera o que vai acontecer é que cada ponto Daqui da minha grade, vai formar uma função SYNC Lá no anteparo Eu estou desenhando aqui só esquematicamente né? Então, o mínimo elemento de resolução que eu poderia ter aqui É desse tamanho Se eu tivesse uma ranhura lá na grade que é muito menor que esse Δθ ele não vai aparecer na imagem, porque a luz, a, luz, a onda que está entrando aqui, vai ser é, difratada para toda essa região. Na verdade, mais, mas eu estou considerando só o, o máximo central, porque os máximos secundários são muito menos intensos. Né? Então, eu não vou conseguir discernir um elemento que é menor que esse tamanho angular. Então, isso nos, nos dá uma ideia da resolução que a gente vai estimar depois com a abertura circular, que, que faz mais sentido. Né? Assim, é mais é, frequente a abertura circular do que a fenda, mas o conceito é muito parecido. Então, se eu tenho uma abertura... Certo? Aqui está chegando a onda... Plana, aqui tem o B, né? Se eu coloco um anteparo aqui a uma distância L1, vai se formar um padrão de difração. Isso aqui, essa abertura. É o delta teta. Se eu coloco um outro anteparo aqui. Vai se formar um outro padrão de difração. É uma distância 2. Né? Se aqui tem uma, um tamanho. O tamanho angular é o mesmo. Mas então o tamanho linear. É diferente. Então W1. Certo? Então, o tamanho linear. Então, como eu, como eu é, comentei, a gente estava considerando uma fenda. É, quer dizer, que realmente o que nos interessava aqui era a abertura numa direção. E então, ao... É, incidir uma luz uma radiação ou uma onda qualquer monocromática nessa fenda se produzia esse padrão de difração no anteparo quer dizer eu olhando para o anteparo eu vou ver várias faixas vou né? tentar desenhar eu vou ver uma faixa mais brilhante no centro, que corresponde a esse pico, e depois algumas faixas mais, cada vez mais tênues do lado, com regiões escuras, que são os zeros intermediários. Se eu tenho uma abertura retangular ao invés de uma fenda, o que acontece é muito parecido e o desenvolvimento que a gente faz é análogo ao que a gente acabou de fazer só a gente vai fazer os dois dois desenvolvimentos como que a gente acabou de fazer um para cada eixo né então se aqui eu tenho uma abertura a aqui eu tenho uma abertura aqui uma abertura b aqui uma abertura a o que vai acontecer é que essa essa abertura vai produzir dois padrões de difração né Vou desenhar aqui esquematicamente, um nesse sentido, que está relacionado a esse tamanho, e outro nesse sentido. Se os tamanhos fossem muito diferentes, os padrões poderiam ser ter dimensões diferentes. E, então a intensidade aqui seria a superposição dessas duas coisas, né? É. Que o beta numa direção e o alfa na outra. Então eu teria uma coisa desse tipo. Bom, não é muito fácil desenhar. Uma região mais intensa central e depois os máximos secundários, nas duas direções, cada vez mais tênues, né? Eu vou tentar mostrar para vocês depois, essas dimensões aqui dos máximos, o delta teta numa direção e na outra, depende do tamanho da fenda, né? Então, 2λ sobre B, 2λ sobre A. Se a fenda é menor na direção A, o máximo é maior na direção A. Então, é, Eu acho que não precisa trabalhar em detalhe esse caso porque é análogo ao outro, só que acontecem duas difrações ao mesmo tempo. Agora vamos falar um pouco do caso da abertura circular, porque é um caso muito importante né? que, que, que acontece em, na maioria dos dispositivos óticos. Né? Então abertura circular, se eu tenho uma abertura que é assim, eu estou considerando o centro, aqui né, eu vou considerar uma regiãozinha. De dimensões X, que está a uma distância S do centro. E essa abertura tem um raio r Então, parecido com o que eu fiz antes, mas agora eu vou considerar de novo que o campo em P é uma, uma contribuição, né? o, o, vamos colocar assim que o E0 é uma contribuição de um campo por unidade de área vezes a área que essa região cobre. Então. Exatamente como antes. A gente vai ter. Exatamente não, mas. De maneira muito parecida com antes. A gente vai ter uma integral da área. Antes a gente estava. Percorrendo só uma distância da fenda. E agora então. I, S, Seno de teta. da. Eu já suprimi aquele termo da onda plana que não vai entrar no meu cálculo da irradiância, né? Só com um meio da média. Bom, o meu da aqui, a área dessa região é x ds e o x, né? metade do x é r 2 menos s dois. Então, o meu campo em p. O s vai de menos r a mais r. E a gente faz uma substituição. Vou chamar de v S sobre R e de u KR, aqui é um k minúsculo vezes seno de θ, Então meu EP fica E essa integral é conhecida, ela pode ser resolvida em termos de uma função de Bessel de primeiro tipo. termos da expansão e já mostro elas para vocês. E ela oscila de maneira parecida com um seno, mas ela vai decaindo. Ah, vou fazer um desenho aproximado tá? tá ruim, né? Meu desenho, mas dá pra entender Então O I É o I0 Da mesma maneira que antes ou ainda então quando quando a luz de uma fonte pontual tá por exemplo uma estrela muito distante se a luz dessa fonte pontual passa por um, um orifício circular, a imagem que ela vai formar no anteparo não é circular, mas é essa função de Bessel, né, que é chamada uh, função de aire nessa forma, tá? no anteparo. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter um máximo central, e uns anéis, que são os máximos secundários. De novo, não está muito bom o desenho. Né? É... Então, mesmo que a fonte é pontual, o instrumento ótico, a interação da radiação da fonte com o instrumento ótico, vai determinar o tamanho que esse elemento infinitesimal, vai ter na imagem um elemento finito. Tá. Isso em astronomia, essa característica aqui se chama, por exemplo, de PSF. Né? Em outras áreas se chama de fun função resposta ao impulso, né? que é qual é a forma que tem, certo? O que, que, forma, uh, que imagem forma, quando tu coloca uma fonte infinitesimal Através do teu sistema ótico Quer dizer Aqui tá dizendo função de espalhamento do ponto né? Point, spread, function Ou, ou função, resposta tá? A fonte é pontual Mas a imagem que ela, que ela produz Não é pontual Então aqui nessa função resposta Tá codificado as características Do teu instrumento se o teu instrumento é perfeito, mas só tem uma abertura circular, ele vai produzir um, esse, é, esse padrão espalhado por difração. Qualquer irregularidade que ele tiver ao longo dos componentes óticos também vai estar tá registrado na função resposta. Então uma das maneiras de estudar as características do teu instrumento é colocar uma fonte infinita, pontual, através dele e ver qual é a imagem formada por isso. Bom, então, da mesma forma que antes, a gente gostaria de saber qual é a largura desse desse máximo central, né? Como antes, Quando u vai para zero, ela vai para 1. Então, aqui tem o um máximo central. Né? O primeiro zero da função... Opa, o primeiro zero acontece para u, 3.832. Como o meu u é um meio de Kd seno de θ isso significa mais ou menos tá? que a gente pode escrever fazendo a mesma aproximação de antes considerando isso aqui como θ e, e vendo a largura de um máximo e do outro isso é mais ou menos nos dá mais ou menos uma largura ou, ou uma, um tamanho angular Isso é chamado o elemento de resolução ou o tamanho mínimo de resolução, que também é chamado critério de Helic, que é o seguinte. Vou tentar desenhar. Eu tenho é, uma abertura circular, eu tenho uma fonte pontual que está no infinito, certo? Essa fonte pontual vai produzir um padrão de difração. Bom, agora eu tenho duas fontes pontuais no mesmo instrumento, eu tenho duas fontes pontuais. Também estão no infinito, certo? Então, estou fazendo aqui um desenho esquemático, né? não, tem, não tem escala, não tem nada. Essa fonte vai produzir um padrão de difração. Essa fonte vai produzir outro padrão de difração. Bom, o que, que, eu, tô, que eu enxergo aqui máximo central, assim, o que, que eu enxergo aqui, o um máximo central, outro máximo central, parcialmente superpostos. Se eu diminuir a fenda, se eu diminuo a fenda, ou o tamanho da abertura, desculpa, não é a fenda, o que que acontece com os máximos? Eles aumentam. E daí, eu só não vou desenhar em cima para não ficar tão confuso. Vou desenhar embaixo. Esses máximos aumentam muito. E agora, talvez eu não fosse mais capaz de dizer que aqui tem duas fontes. Porque o que eu ia é ver é um borrão enorme. Então, isso está me determinando. Qual é a, o mínimo tamanho angular que eu consigo resolver? Porque eu estou considerando que a distância entre as, as duas eh, os dois padrões de difração tem que ser da ordem da largura ou do tamanho angular deles. Então, isso é um elemento de, de resolução. Então, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, o olho humano. A pupila do olho humano tem mais ou menos um diâmetro de 2 milímetros. Se a gente considera um comprimento de onda de 5.000 angstroms, que é 10 a menos 10, 10 na 3, 5, 10 7 metros. Então, a distância angular que o meu olho consegue resolver. 1.22 λ sobre d, então 1.22, 5, 10 na menos 7, dividido por 2, 10 na menos 3, aqui dá mais ou menos 6, dividido por 2, 3, 10 na menos 4 radianos. Então o meu olho consegue discernir coisas. Estão separadas por pelo menos 3, 10 a menos 4 radianos. Certo? Se a gente lembra da definição do radiano, né? Então, se eu multiplico uma certa distância pelo ângulo, eu vou ter o tamanho linear a que corresponde a esse ângulo naquela distância. Então, por exemplo, a 10 metros. Né? Vou, vou ter 3 10 a menos 3 metros que é 3 milímetros então a minha resolução a resolução do meu olho significa que eu posso discernir coisas de 3 milímetros tá? então eu consigo discernir coisas de maiores que 3 milímetros a uma distância de 10 metros certo então quando eu olho, para uma placa do outro lado da rua e não consigo ler a placa... não é por problema de iluminação... às vezes a placa está muito bem iluminada... mas é porque as letras... ficam borradas... pelo padrão de difração... o que era isso... né... cada um dos pontos aqui vai sofrer um padrão de difração... no meu olho... e vai virar uma coisa assim... se eu aumentasse a abertura do meu olho para 5 centímetros né? imagina o objetivo de uma câmera fotográfica ou ainda um telescópio a letra da placa ficaria assim então porque que, que eu quero lentes grandes, não é só para que entre mais luz, mas também para que a resolução angular seja maior porque se a resolução da imagem é boa eu posso ampliar muito essa imagem se a resolução é ruim não adianta eu, eu tentar ampliar a imagem daí com uma ocular né o telescópio um telescópio é uma objetiva que forma uma imagem né então falando rápida e simplificadamente o, o telescópio é uma, ob uma objetiva que forma uma imagem e daí eu olho com essa imagem com uma lupa, que é a ocular. É aquela pequena lente que fica perto do olho. E aqui é a objetiva. Quem determina a resolução da imagem é o tamanho da objetiva. Então eu posso mudar a magnificação do meu sistema mudando o ocular. Mas se a objetiva é pequena, por mais luz que tenha, a resolução da imagem vai ser pobre. Então, quando a gente pensa numa, na formação de imagem, tu poderia pensar que cada ponto da imagem aqui vai ser um daqueles máximos centrais do disco de aire ali, né? da função de aire, daquela função de Bessel. Isso vai de te determinar a resolução do teu sistema óptico. Independente de qualquer outra característica. Certo? Então a difração em muitos casos é o que limita uh, a, a performance, digamos assim, de um de um certo desenho óptico, tá? E todas as ondas sofrem difração, né? Mas principalmente aqui, as que vão formar a imagem. Qualquer que seja a imagem, né? Não estou falando só de, de de imagem no sentido Uh, visual, mas assim no sentido de onda eletromagnética sendo focalizada num detector. Então vai funcionar para raio-X, para infravermelho, para onda de rádio, para onda gravitacional, para qualquer coisa. Tá bem? Até a próxima.